Eu que, que trabalho com HIV desde 1990, eu sou de uma época que você não tinha né, remédio para poder dar para aquela pessoa, não existia ainda o AZT, e você também não tinha oferecimento de preservativo. Né? Só depois que começou a haver a, as compras de preservativos e a distribuição gratuita. Então, ver e poder participar hoje dessa, desse novo programa, com o seu oferecimento de várias possibilidades, para os usuários, para mim é uma emoção, uma alegria enorme.